Você sabia que alguns formatos de rosto têm uma depressão aqui do lado? Sabe o que, que acontece? Se a gente não fizer o preenchimento das têmporas, muitas vezes a gente fica com um ar esqueletizado. O nosso rosto vai assumindo uma forma magro aqui em cima e depois ele fica mais arredondado. E para que o preenchimento de têmpora tenha um resultado excelente, é preciso da técnica correta. E nos cursos nós abordamos sobre isso. Será que devemos usar agulha ou cânula? E que material usar? Que ácido hialurônico, Um mais denso? Um mais reticulado? Vamos ter bastante assunto para conversar. E se você tem interesse sobre esse assunto, deixe o seu comentário. E nos vemos no próximo vídeo.